isso, vamos aí hoje falar sobre o futuro da DC, eu sou o Michael, o... hoje o co-apresentador e o apresentador de muito tempo é. do canal, hoje aí vamos falar da DC, né, que foi comprada pela Discovery, uhum. numa aquisição que eu achei bem, bem animadora, bem legal, se bem que não tanto. Não, foi a, a Discovery comprou a DC ou comprou o Warner? Não, a gente vai falar só da DC, mas, Não, ela, mas comprou, é... ela comprou ah, a tá, Warner, tá, tá. agora é a Discovery Warner. Ah... Porque tem vários Discovery, né? Discovery é. Channel, Discovery Kids, Discovery Hobby Help, agora é Discovery Warner. Ah. E, cara, eu fiquei animado, mas nem tanto, porque o universo da DC, ele estava ficando legal. É. É, ele estava começando a tomar forma com o Peacemaker, com... O Aquaman 2, que ainda vai é, vir. ainda vai vir, o The Flash. O The Flash, que eu vou falar mais pra frente, né? Porque uhum. ele vai falar do futuro. E também tivemos aí a polêmica, que é, Vamos iniciar com esse assunto, aliás, uhum. que é bem primeiro, né? Mais uma polêmica do S.A. Miller. Que é aí que serve pra, realmente... Já era o Flash. É. Pelo é. menos o S.A. Miller já era na DC. Uhum. Porque se ele já tava sendo ali cortado, por causa do que ele tinha feito na Bahia... Pra quem não sabe, eu acho que até esse daí foi na Havaí de novo. Ele ficou bravo porque pediram pra ele ser retirado do ambiente, do do ele foi lá e tacou a cadeira de uma menina. Uhum. E aí... Não, Para eu... pra você ter uma noção, uma noção não, né? Mas pra você pensar. Se pediram pra ele se retirar do ambiente, coisa boa ele já tava fazendo. É. Então, pra começar, ele já não aprendeu com o que tinha acontecido da outra vez. Uhum. E aí tacar a cadeira em alguém é meio... Desesperador, né? É pedir pra sair da DC mesmo. Não, um negócio que eu fico triste É que mesmo com toda essa polêmica A... A DC continua com ele. Até agora não foi... Ah, não. Vamos vamos tirar ele do, do Flash. Vamos regravar o Flash. Ele não participa mais do, do universo DC. E tipo, um, um monte de coisa. Presa, não sei o que. Enquanto o Henrique Éville não fez nada. E não é mais Superman. E ele quer ser o Superman. É, é, ele quer. Ele quer, né? Tem isso. Só que agora, com a compra da Discovery, as coisas vão ficar melhores. Mas vamos uhum. começar falando o que, que a gente tem até aqui do universo DC. A Warner, já sabemos que odeia os fãs dela. Sim. Não dá pra saber também se é a Warner ou se é, é a ATHAT, -H -H -H -H, que é a que comandava a Warner uhum. antes, é a lá, empresa de telecomunicação. Porque, mano, tava uma lástima só, eles tiraram o Zack Snyder, quebraram o Snyder Verso. Oi. que tinha aí uma visão mais sóbria, mais sombria dos personagens, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, eu tô num grupo que gosta, por mais que eu concorde que o segundo filme seja meia boca, mas eu gosto muito da proposta do Snyder verso E aí ela quebrou o Snyder Verso, vai fazer um negócio em conjunto, não vai fazer um negócio é. em conjunto, ela não sabe pra onde ela tá indo, mas agora tava começando a encaminhar, cara. Não, sim, igual... É, eu acho que quando eu tava com o Snyder, a DC tava puxando de um lado e o Snyder do outro. Sim. Eles não encontravam o jeito dos dois ir pro mesmo caminho. Uhum. Só que tipo assim, é, a ADC ia pro lado, vamos ver, errado. né? Sim. Porque a gente sabe... Mesmo que o Snyder seja um pouco sombrio, esse tipo de coisa... A gente sabe que o, que o Snyder é bom fazendo as coisas. Uhum. A gente tem o... Pra muita gente reclama do Batman vs Superman, mas pra mim é muito bom. Cara, o Batman vs Superman, ele é legal. Eu uhum. bado, mano, eu, o Snyder, ele traz muita referência visual com uma história nova. Sim. Quer dizer, nova não que é um catadão de outras histórias. Ah, é. Mas, <risos> mesmo é sendo novo. um catadão de outras histórias, eu não quero ver a história que eu já vi no quadrinho. Eu já li o quadrinho, uhum. eu não quero ver a história de novo. Eu quero ver uma coisa diferente, com referências. É igual o que, que a gente já conversou. É, pra quem que vai ter algo igual ao quadrinho? Você já sabe o que aconteceu? Exatamente. Eu quero algo novo. Watchmen. Porque pra mim, por anos, Watchmen é o melhor filme de super-heróis já feito que troca completamente o final trazendo uhum. a mesma mensagem. Sim. Mas se você lê o quadrinho e você vê o filme, o final não são os mesmos. Né, tem aí uma diferença, uma diferença grande e olhando assim cara, eu queria muito ver continuar vendo o, Snyder, o Snyderverse e o Warner não me deixou, não me é. deixou, cortou minhas asinhas, até que chegou o HBO que tentou ajudar uhum. né? ah, e já foi o, algo que ajudou bastante, né? Não, pra caramba que trazendo o, o, a versão do Verso dá uma esperança da Discovery ver e olhar e falar, não, dá pra continuar dali. É. Dá pra continuar dali, que também... O, o Snyder Verso tem o super-homem do Henry Cavill. Uhum. Que é uma coisa fenomenal. Eu é. amo o super-homem do Henry Cavill. Eu acho que todo mundo ama. Mano, ele... é O, o ator é muito carismático. Muito carismático. Tipo, demais. E todo mundo sabe que ele é nerd. Uhum. Ele é gente como a gente, né Não é à toa que a live que ele fez lá arrumando o computador... Bateu não sei quantas milhões de visualizações. Foi. E era só ele montando ali uhum. o computadorzinho dele. <risos> e sem contar os outros papéis que ele já faz, né? Sim. Que ele tipo, só não faz como entende o que ele tá fazendo. Aham. Uhum. Não, ele é incrível que o, o jogo... O The Witcher. The Witcher. É que eu não gosto aí eu não lembro o nome. The o The Witcher, ele foi lá, tirou fotinha lendo livro, uhum. tava jogando o jogo. Então você vê que ele realmente gosta do que ele faz Sim. e ele não esconde que ele ama o Super Homem. Sim. Eu acho que a história mais legal dele é, é até equiparável à do Andrew Garfield lá que todo mundo fala que o Andrew Garfield foi na Comic Con vestido de Homem Aranha no ano que ele ia ser, uhum. fazer o papel. O Andrew Gar, o, Garfield. o Andrew Gar, o Andrew Garfield foi o que foi o Homem Aranha. É, o Henry. Cavill. O Henry Cavill ele foi oh. na escola do sobrinho dele. Sim. De Super Homem porque, porque é, o sobrinho dele falava para os amiguinhos que ele era o super homem, que o tio dele era super homem e eles não acreditaram. Aí ele foi lá vestido não, de super homem. Não foi nem isso. A escola ligou para os pais da do superman, irmão, não sei quem é, dele, falando que o filho tava falando isso constantemente, tava começando a ficar preocupada. Ah, mas aí é, ele eu foi? Não, sei. não, foi, foi. Tem, tem relato. bom. Ah, então. Porque sempre tá falando disso, é tipo. Hum, Cara, seu tio não é um super-homem, né? Aí ele foi até a escola vestido de super-homem pra buscar o sobrinho dele. Mano, é tipo é, a cena do Shazam, quando o Shazam fala que conhece o super-homem e no final... É, é exatamente isso. Mano, é a arte copiando a vida aí, é, ó. A vida copiando a arte. A vida copiando... é. A vida copiando a perdão. Copia arte, perdão. É que eu não sei qual que veio primeiro, então... É um dos dois. É um dos dois. É um dos dois. É um dos dois. Então... Tem muita... eu tinha muita fé de ver o snyder Verso continuar Só que, depois do Snyder-Verse, a gente teve outras obras Tivemos Shazam, uhum. tivemos Aquaman O que mais a gente teve desse universo? Baker Mulher, Mulher-Maravilha Ah, Mulher-Maravilha 2 é meio fraco Mas antes não é do, do Snyder é o primeiro O primeiro... não, o primeiro é era ah não, ela entrou no Batman-Verse Superman, verdade É, então Mulher-Maravilha Mulher, o primeiro filme da Mulher Maravilha é excelente de uhum. mão. E aí tem comentário. Eu não consigo ler. Henry Kevin, tudo para todos. Aí, Naizinha comentando. Valeu, Nai, Força aí. Por mais que estavam falando, ah, a DC não sabe fazer... Ela tava fazendo os filmes separados no universo delas, dela ali, e tava legal. Uhum. O Aquaman, sem interferência de ninguém, aliás, do ícone, inspirado no ícone de Jock Jones, que vou falar dele mais pra frente, é muito bom. Sim. Assim como Shazam. Assim como a Mulher Maravilha 1. E aí, a DC tava nessa, de, de não vamos fazer filme de tudo ligado, porque a gente não sabe, porque, na verdade, uhum. gente, né, tava tava errando muito. Até que chega a HBO e fala, Bel, vamos organizar essa parada. E junto com a Warner, programou aí uma sequência de filmes e séries que vão se passar do DCU. Uhum que são eles, Batwoman, não, Batgirl. Batgirl. Aliás, que o quadrinho tá aqui. Tá aqui A série da Batgirl, para quem reclamou do uniforme dela, tá idêntico ao do quadrinho. É, temos aí o, o filme do Flash, né, uhum. que já falamos, que vai vazar provavelmente. É, o, o bom do filme do Flash, que não lançou ainda, é que dá para regravar todo o final trocando o Flash. É. Né? Porque já que é uma, uma... Né, uma alteração ali no tempo que eles vão fazer Um flashpoint Dá pra botar o Wally Sim E eu gosto muito mais do Wally do que do Barry Por causa Não, é. da animação da Liga eu da também. Justiça bom O Wally o é muito carismático Tanto que Tanto na animação da Liga da Justiça Quanto na animação do Justiça Jovem Cara, o Wally é um dos meus personagens tipo Top 3 personagens preferidos uhum. das duas séries Aí mais uma mais um Lanterna Verde merece um filme bom Lanterna Verde merece, mano, merece ótimo Não uhum. só o Lanterna Verde, como toda a tropa É É né, que tem mais de um Lanterna Verde e a gente é, vai que, falar, a gente é. vai falar mais pra frente Pode ir? Não Ah, parece o que você ia falar em... Nossa, parece que eu tô monopolizando a conversa Enfim <risos> Então, a gente tava tendo um caminho, né? Ó, Besouro Azul, Flash, Aquaman 2 Shazam é, Shazam 2 que aliás, Adão Negro também a gente vai Sim. ter. Então a DC, ela ia continuar investindo ali no universo dela. Só que agora, agora veio a compra da Discovery. Uhum. E que ponto chegamos com a compra da Discovery? Não sabemos o que vai acontecer por enquanto. Ela vai deixar o universo DC, porque sabemos que muitas dessas coisas ainda não chegaram nem na pré-produção. Por exemplo,. Visoura Azul entrou na pré-produção o quê? Um mês. Um mês e meio, mais ou menos. Um mês e meio. Não, acho que... Entrou na... É, um mês e meio, um mês e meio, eu tava trabalhando aí, um mês e meio. Sim, entrou na pré-produção, daí foi confirmada aí a Bruna Marquezine no papel. E... Deixa eu ver... Era só isso, né? Que a gente, e o, o menino do Cobra Kai. O menino é. do Cobra Cai de Visoura Azul. Tá, aí partindo disso... A gente tem apenas a, a protagonista do, do Batgirl, uhum. a gente não sabe nada, tem o um uniforme também. Não sabe se vai ter um Batman, não sabe se o Michael Keaton realmente vai voltar. Sim. Não sabe se vai ser o Ben Affleck. Sim. É, então a gente ainda não sabe de muita coisa. Até porque como a, a atriz ela é negra, uhum. tinha gente especulando que a série da Batgirl na verdade não seria no universo do Michael Keaton. Seria no universo do Matt Reeves. Que não tem pé em cabeça, só por uh -huh. causa do Jim Gordon o negro, mas não dá pra saber. Outro ponto. O universo do Matt Reeves vai continuar? Eu acho que o que eles podem fazer, é igual a, a gente já comentou no, no, no podcast, que toda hora a DC junta todas as linhas do tempo dela e todos os universos diferentes. Sim. Então eu acho que vai continuar porque a gente ainda tem o possivelmente vai ter o Ark ainda no Matt Reeves e tem confirmação de outros filmes na no DC, como que é que é, o DC Universo cinematográfico da DC. Sim. Então a gente tem do Matt Reeves e tem do Universo cinematográfico da DC. Eu acho que eles vão continuar, vai dar seguimento, vai ter uma hora que vai juntar os dois, como igual aconteceu na na Marvel, de juntar os universos, vai juntar os dois e vai separar de novo, porque é a única forma de todos esses filmes, que a, a querendo ou não, a DC já fez uma bagunça enorme com o filme. Sim, é a única na série também. Na série também. É a única forma de todos coexistirem e ficar bom. Sim. É a única forma. Aham. Uhum. É, peraí, lê Sim. ali que eu não, eu não ah, enxergo tá. a TV da ah, o que vocês acham da série da Qualadge? Então, a gente ainda vai falar dela. É. O e... que vai lançar, a gente vai deixar por último ainda. É. Tá comentando que lançou, o que temos, e aí a gente vai... É, a gente vai seguindo, a gente uhum. vai seguindo. É, então, a gente tem o universo do, do Matt Reeves se expandindo. Uhum. E eu, não, eu, não, eu, pelo menos, não queria ver ele ligando com o universo principal em nenhuma das hipóteses. Porque eu quero ver como que o Matt Reeves vai seguir com o projeto dele. Uhum. O Matt Reeves, ele tá sendo... Ah, vamos dar a única referência. Eu não gosto muito do Kevin Feige, mas ele está sendo o é. Kevin Feige do próprio universo. Então vamos ver até onde ele vai sem cortarem as asinhas dele. O que você falou do não quer ver ligação com o universo principal... Eu acho que vai ser tipo... É... Sabe a, o Injustice e o Mortal Kombat? Sim. Quando você vai jogar com o um personagem do Mortal Kombat no Injustice ou vice-versa, eles comentam sobre algo que já aconteceu. Mas não altera nada na história. Uhum. Eles comentam ali tipo... Ah, é... Você me lembra... Igual o Raiden, que tá no Injustice 2, fala... Você me lembra um cavaleiro das trevas que eu vi em outro universo. E aí eu acho que só alguns comentários, assim, pra não juntar. Uhum. Eu acho que é uma coisa plausível que ficaria legal. Sim. Ah, mas se for dar um, um gigantesco retcon, se ele for realmente reformular o universo, eu não acho que ele seja agora que eles vão juntar. Uhum. A, a prova tá não, aí da sim. Marvel trabalhando o multiverso depois de quase, quase 20 anos. Vocês 2026 é. tá aí, faz quase... Não, 2028. Foi o primeiro filme. O que é. é de 2008? 2008. Tá, então 15 anos, mais ou menos. É, mais ou menos. E, cara, eu não, eu não acho que eles vão fazer isso agora. Uhum. Uma coisa que eu, eu quero muito que eles façam, tipo, de verdade, dá a corda é. os caras. Sim. Deixa os caras trabalhar em paz. Fala, vocês têm, que, têm essa obrigação, vamos dar a corda, vocês fazem aí. Igual a, a Disney faz com a Marvel e com Star Wars. A Disney você não vê a Disney interferindo. No máximo que você vê é ali um cast meio forçado, ou, ou alguma coisa muito específica no roteiro que você fala, isso daí tem censura Disney. É. É algumas é coisas assim. Mas eu ou, acho. Ou um personagem mais caracato pra fazer merchandise. Sim. É, que é o que a Disney ganha. Uhum. Agora falando sobre a série do Aqualed, que tá uhum. ainda no tema aqui do que a gente tem até agora, que é uma confirmação é. que a gente tem até agora. Eu gostei da ideia, porque eu gosto do personagem. É um personagem, mano, muito massa. É, nos quadrinhos tem muito o que explorar do Aqualed. É, eu curto ele demais. Tem ainda mais se juntar algumas coisas do antigo com o novo. O antigo é aquele que apareceu até na, no desenho animado do Jovens Titãs. Que aquele era o Aqualed mesmo, Sim. era o Aquaboy, chamavam ele de Aquaboy, eu lembro, mas eu, eu acho que, eu boto fé, eu boto É, fé. a gente já tem o Arraia Negra, né? Sim, Sim. pra colocar o Aqualed, solar de dedos. Sim, dois palitos aí, você entra o Aqualed. Aliás, dá pra entrar o Aqualed como o um arco dramático do com o Arco Dramático do Raia Negra. Uhum. Né? Você tem ali o Raia Negra, o pai dele que é vilão. Ele ajudando Atlante, servindo ali o, o Aquaman E, mano, dá pra desenrolar muita coisa dali E eu, eu acho que como a história evolui Ainda mais com o selo de Seapride Que uhum. tá muito em cima E a, a última história da Aqualed que tá sendo lançada lá fora, né? Tá sendo muito boa Você viu a pessoa falando muito bem dela Sim Eu até acho engraçado do visual pareceu o Leonor Zex, Da Aqualed Sim, o próprio. Acho que o próprio Lion X comentou isso. Eu não sei, mas na hora que eu vi, eu falei, não, esse aqui é o Lil Nas X. Mano, tá muito idêntico, velho. Ele tá muito, muito idêntico. O Tiraram o André... um cabelo loiro. É, é a única coisa que isso muda. É. O cabelo loiro. Se o Lion X pintar o cabelo de loiro. É igualzinho. É igualzinho. Não dá nem pra falar que o Lion X fez cosplay dele. O Aqualete é, faz cosplay de Lionza X. E... Então, por enquanto, é isso que a gente tem até agora. Essas são as confirmações que nós temos. Vamos supor que ela não queira é, continuar daqui. A, a Discovery chega e fala, vamos reformular o universo. O que, que você acha que eles deviam fazer? Temos um gatinho aqui. É, Camilo, pra quem não sabe, Camilo é um gato. É. Que geralmente atrapalha nossas gravações. Mostrar que tudo que foi feito ali já existe. O, o que eu pensei nisso foi quando eu vi o Michael Keaton no... No no, no, no, no no teaser no, no teaser sim. foi tipo eles vão mostrar tudo que já tem até ali né? não sei se tudo tudo né ah é. eu acho que eles eles iam dar um jeito de dar uma mostrada ali no no do Christopher Reeve eu acho que eles vão uhum. iam é. né na verdade iam. é eu acho que eles devem mostrar que tudo já aconteceu não precisam colocar todos os personagens é como eu falei só citar sim que é um bagulho que, que também entra como pro. produtor Doutor Estranho. Não precisa colocar todos os personagens. Sim. Só cita. É. Se citar, ok. Tá tranquilo. Não precisa colocar todo mundo. Pessoal, ai ah, não, vai colocar todos os X-Men? Não. Só coloca o que já existiu. É falar, não, tem um grupo no outro é, universo. tem um grupo em outro universo. Aparece um ou dois, tranquilo. Sim. É a mesma coisa com a. com a. com a DC. A gente já teve Crise nas Infinitas Terras, que juntou o filme do Flash com a série do Flash. Sim. Inclusive, o das Infinitas Terras pegou até o Superboy, que na verdade, na, no, na série, é o Superman de Smallville. Uhum. E isso foi fenomenal, porque eles... Não, estamos fazendo séries novas, mas aquilo lá, aquilo lá serviu de base. Sim. O tanto que o, a primeira série, né? A, a gente chama... A gente não, porque eu, eu não gosto de falar que é o Arrowverso. Por causa do Arqueiro Verde que deu o um pontapé inicial é. nessas séries. Mas o, o Arqueiro Verde já tinha aparecido lá atrás. E é como eu disse, eles juntando tudo isso, é, a série dos Jovens Titãs comentando tudo que, que existe, o, eu acho que é um caminho certo a se fazer. É eu falei, junta tudo e separa. Sim. Junta tudo e fala, não, isso aqui é um universo, isso aqui é outro, isso aqui é outro. Não se passa no mesmo lugar são várias terras diferentes no no mesmo jeito sim que é, é o que aconteceu no Homem-Aranha Homem-Aranha uhum. aconteceu isso mostrou que tem diversas terras é não mostrou todos os personagens mas a gente sabe que existe por mostrar um ou dois sim então acho que eles deviam fazer isso mostrar isso daí não é seria bastante seria realmente legal né ver assim você canonizar os outros uhum. universos mas, quando fala do universo original, eu quero umas coisas diferentes também. Por exemplo, pode pra muitos não ser, né? Porque é o nosso caso de fã, a gente vai entender que um universo é um universo, outro universo é outro universo. Mas eu queria muito ver, por exemplo, deixa o Bruce Wayne. O Bruce Wayne já tá lá no universo do Matt Reeves. Por que a gente não deixa o Bruce Wayne no universo do Matt Reeves? E, e bota, é, por exemplo, cadê? O do Estado do Futuro. Não vou tirar aqui, no caso, o Batman do Estado do Futuro é não, o filho tá, do tá, Tim Fox. Não vou tirar aqui. É que tá embaixo de outros quadrinhos. não sei se é que a gente não tá vendo direito ali, porque tem um atraso. É o Batman do Estado do Futuro. Ele é o filho do, do Tim Fox. Do Tim Fox, não, do Lucius Fox. Uhum. E como o Bruce Wayne é dado entre muitas aspas, porque no resto do Estado do Futuro dá pra ver que ele tá vivo. Mas como ele é dado como morto, outra pessoa assume o manto de Batman. O Duke Patrol respeita a obra do artista, do Grant Morrison, em contrapartida, a série de Jovens Titãs não respeita os seus artistas. Eles tentam até adaptar arcos, mas de um jeito que descaracterizou muito dos personagens. Uhum. Por exemplo, a famosa frase do, do Dick Grayson lá no começo da série, Dane-se o Batman, o Dick Grayson não, não falaria uhum. isso. Dick Grayson é um amor de pessoa, né? Mas ouvi que depois fica bom. Eu ouvi que fica melhor. Assim, obviamente é, eu acho não que mil maravilhas. Que da metade da segunda para a terceira fica melhor. Sim. Que aí Sim. entra até outros personagens também. Campos vermelho. Sim. Então bastante gente. Então não posso opinar muito sobre a série aí do do do jovem titãs, mas eu acho que ela não entra no, no novo universo. Eu acho que eles Precisam de, novos, de, de jovens titãs, uhum. mas não vão usar essa série. É, eu acho que o o cast de alguns personagens poderia ser melhor Sim. nessa série. Com certeza. vem da Ravena. Se eu não me engano, a tinha 12 anos quando eu fez, 12, 13. Sério? E, é. E, e a... é uma série pesadinha, velho. É uma série pesadinha, então. Não, não é nem por isso, mas é. A personagem ela não é tão imatura assim no jovem titãs uhum. quanto na série então tem esse tipo de coisa daria para melhorar sim então o cast do personagem é, eu eu acho que também a série ficou meio mal falada por conta daquela polêmica que teve com a estelar sim né? o pessoal gosta de reclamar o um negócio antes de é, ver né? é. o eu, eu tenho uma reclamação da estelar qual a sua reclamação da Estelar? Que o cabelo liso dela ficou bem melhor do que o cacheado. Ela ficou de cabelo liso? Ficou. Ah, tá. Fica bem melhor. Porque realmente, se você olhava, não parecia personagem. Porque o cabelo da Estelar não é rosa. Uhum. Não, o cabelo... Eita, quase deu... Quase deu É laranja. É, é meio... É um rosa meio alaranjado. Então eu acho que algumas coisas realmente... Faz sentido, mas igual o hate que tava todo sobre a personagem, é sem sentido. Sim. Né, então eu vou, vou, dar mais, vou dar mais uma chance pro Don Patrol, e vou dar mais uma chance pros Jovens Titãs. Uhum. E eu vou. Vamos ver no, no que daí. Mas é como a gente falou: é. direcionar o que tá acontecendo. A gente teve um problema com o YouTube que impossibilitou da gente continuar a live. Mas se você gostou dessa live e quer ver outras no mesmo estilo? Deixe nos comentários pra gente sempre continuar fazendo. E espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!